Clash Royale, sim, emote é novo, desafio novo e eu vou ganhar no melhor desafio que a Supercell já fez dentro do jogo. E aí, Clashers, beleza? Brando Clash na área mais um vídeo pra vocês. Galera, é o seguinte, estou aqui ao vivo no Facebook, sim, estou ao vivo no Facebook, em live, a galera toda tá participando, tá muito legal. E nós vamos fazer, inclusive, um torneio valendo... Gift Card no final da live, então é o seguinte Manos, estamos aqui porque Eu joguei ao vivo o novo Desafio muito top Que o Clash Royale fez, o desafio da Bruxa Sombria, eu adoro Bruxa Sombria E gostei demais das recompensas Além é claro da Do emote final, o novo emote do Clash Royale Que a gente vai ganhar, que é esse daí Ela mandando um beijito de leve Muito legal, a gente ainda ganhou Duas, eu disse duas Fichas Lendárias, tá aqui ó, duas fichas lendárias E duas fichas épicas Pra você poder trocar Cartas lendárias e épicas é muito bom Então, nas nove é, Partidas que você joga e nove vitórias Que você precisa, você consegue duas é, Dois tokens lendários Dois tokens épicos E ainda consegue o novo emote Já são cinco é, recompensas né Aí você tem recompensas também De cartas épicas Se você precisa também, é ótimo Bom Tá feito, falta só uma pra mim aqui. Eu também tenho aqui pra abrir alguns baús pra resgatar o patamar aqui, pra subir no patamar no passe de batalha. Que tá aqui, ó. Vamos até ver quantos a gente vai conseguir, ó. Eu tava no 18, né? Então a gente passou 19 e o 20. Eu vou ganhar mais um emote. Olha que legal. Dois novos emotes nesse vídeo. E ainda vou abrir esse baúzão que tá aqui, ó. O baú, mega baú. Do relâmpago Então bora lá, vamos jogar a última partida E tomara que a gente feche de primeira, mano Tá aqui, vamos lá, 8 barra 0 Vamos fechar de prima Então, partiu É, a primeira não foi muito boa A gente não conseguiu fechar Mas na segunda vai dar bom, se Deus quiser Bora botar aqui o terremoto Vou botar o terremoto E vamos ver o que vai dar pra rolar, hein Ó, Tô com o meu fantasmão E agora a gente vai ficar na, na briga aqui Deixa eu ver, eu vou colocar aqui Bruxa sombria Hum, deixa eu ver, jaula Ou Deixa eu ver Vou de vou de, vou de, vou de cabana, vou de cabana de bárbaros Vamos ver o que vai rolar, vamos lá então Partiu pro jogo, agora é a hora, hein, mano Vamos que vamos Vamos lá, vamos lá, vamos lá, deixa eu ver Botar aqui, cabaninha, cabaninha Consegue derrubar ali Tranquilão E a gente já parte pro Famoso contra-ataque, né Vamos botar aqui nossos bárbaros Nosso bárbaro não os dobrezinhos pra ajudar ali a travar o que vem por cima ali, no caso aqueles morcegos, né? Acaba com o último, acaba com o último. Boa! Ah, beleza. Tá bom, tá bom, tá bom. Gostei. Demos um dano muito bom lá. Vamos ver se a gente consegue botar aqui a ordem na casa. daquela aquela travada, saiu os... Beleza, era isso que eu queria. Não queria... Vamos colocar agora... Hum, ele já foi pro outro lado, hein? Já foi pro outro lado. Ali acho que a gente vai, se bobear, a gente vai levar. Porque ele abriu mão, parece. Já levamos a primeira, hein? Já levamos a primeira. Vamos lá, então. Bom, por enquanto levamos a primeira. Não perdemos a nossa torre. Vamos com o Fantasma Real avançado. Pra ver o que consegue fazer. E aí a gente consegue chamar atenção ali. Pra tentar de derrubar tudo. Opa, gastou ali um pouquinho mais. Beleza. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Dá uma travadinha ali, atrasada, né, neles. Pra poder acabar com tudo. Eu tenho o Lava Round, mano. Eu tenho o Lava Round. Na, na última, é, não deu bom, mas essa aqui vai dar bom. Eu tenho o Lava Round. Vou botar aqui minha cabana aqui desse lado. E eu vou descer com o meu, meu mago elétrico aqui, ó. Travando tudo. Travando tudo e já preparando para um contra-ataque. Vou botar aqui meu terremoto. Terremotão na, na veia ali em cima pra acabar. Tirar todas as... Os escudos do guardinho quase, quase tirou esses escudos, quase. Tá bom, tá bom. Vamos ficar de olho ali, hein? Vamos ficar de olho ali pra ver o que vem, Vamos lá, botar nosso fantasma aqui. Já foi. E botar nosso. Uro. Ah, beleza. Acabou, tá, tá bom. Vamos colocar aqui o que eu que fazer. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Agora eu vou precisar da minha cabana de novo, porque pelo menos vai vir. O... Hum, caba não caba não, caba não E vamos deixar aqui, vamos deixar aqui com o nosso Mago Beleza, travando, travando Botei meu fantasma ali do outro lado Vou segurar ele lá também E a gente vai botar aqui já o contra-ataque né Tem que ir contra-ataque, vamos ver Vamos ver se a gente consegue levar a outra lá, quem sabe Vai ter um dano muito bom Isso aí eu já percebi que Tá rolando, mano, tá rolando Vamos lá, vamos com o Lava Round agora na frente Meu amigo, agora não tem como segurar Agora não tem como segurar, porque fica difícil Vamos botar nossa Bullsombia aqui também Vai soltar ali os morceguitos E vamos ler de terremoto também para poder ajudar a derrubar tudo Vamos botar aqui nosso mago elétrico Travando também tamanho aqui 5 segundos pro final, aí não tem jeito, né? Aí fica difícil E já conseguimos Fechar aí Com sucesso O novo desafio do Clash Royale Muito bom! Fechamos a última aqui Estamos ao vivo, foi ao vivo Pra vocês, conseguimos Fechar, hein, conseguimos fechar hein? Muito bom, hein Vamos ver como vai ser ali, porque o negócio É louco, vamos pegar aqui e vamos resgatar Então o novo emote do Clash Royale A bruxa Já conseguimos a bruxita E vamos lá, pra poder Colocar a bruxa ali, pra gente ver como vai ficar Olha lá que legal, a bruxinha Top demais, vamos botar no lugar do Desse aqui, olha lá Beleza, muito bom, hein? Muito bom, gostei. Gostei aí. Vamos abrir, então, alguns baús. Ó, abrimos até mais um patamar ali, hein? Mais um patamar, tranquilo. E vamos resgatar aí as recompensas da... que a gente conseguiu durante o nosso... nosso desafio, né? Nova carta, não. Beleza, não foi. Tá tranquilo, vamos resgatar outra aqui. Mais um baúzão de ouro. E... Vamos tentar ver se a gente consegue achar aqui uma carta nova aqui. A ah, roquilha até seria boa, viu? Opa, jaula, boa, beleza. E agora vamos acrescentar o segundo emote grátis, mano. O segundo emote grátis. A princesa do aplito. Muito bacana, mano. Lendário também, hein? E abrir, é claro, aqui mais um baú. O baú de ouro aqui. Mais um baú de ouro. Vamos lá, vamos lá. Nova carta, boa. Vou deixar e vamos tentar pegar aqui agora o, o, a jaula do Goblin. A jaula do Goblin doidão. Não rolou Aê, pegamos Pegamos as duas cartas Resgatar 4 mil de ouro aqui também E mais um baú de ouro Opa, Valkyria e... Opa, aí eu não vou nem mexer, né, meu amigo? Aí não vou nem mexer Valkyria e o Goblin Brigão Então tá GG Conseguimos aí passar pro nível 22 Falta pouco pra fechar aqui, né? Falta pouco nível pra fechar aqui E agora a gente vai abrir aqui esses baús que faltaram também Agora sim, o Mega Baú do relâmpago, bora lá então. Vamos ver se a gente ganha uma carta lendária. Seria legal, hein? Seria muito bacana. Bora lá, lápis de cura, Goblin Gigante, espelho e lendária pra gente poder trocar aí por uma que a gente quer. Vamos ver qual vai ser fantasma real. 8/20. Eu vou tentar pegar uma outra, hein? Vou tentar pegar uma outra. Então vamos ver. Vamos ver qual será a outra que eu quero. Comenta aí, eu quero saber. Vou dar coração pra quem comentar, hein? Bora lá então, vou trocar aqui. Spark, 16/20. Não é a Spark, não é a Spark, não. Lendário já tenho. Não é ele. Falta 5, hein? Bandidinha não é a bandida ainda. Tenho. É, será que você já sabe qual é? Dragão Infernal. Ih, não vai vir, Não vai vir? Como vai, vai ser essa assim. Não, não é essa aqui, não. É outra. Vamos lá, domadora! Domadora! Domadora top demais! Eu gostaria do Peixe na Fulsa Eu queria o Peixe na Fulsa, mas não veio Veio do Amadora, tá bom demais Ganhei uma carta lendária muito top E foi isso que rolou muito bacana, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, com certeza foi muito legal E você, já ganhou seu emote? Se você não ganhou ainda, não vacile mano, primeira entrada grátis pra você Se você tem o passe de batalha, você tem todas as entradas grátis, não vai pagar por nada E é claro, se você quer comprar o passe de batalha não tem, estou ao vivo no Facebook E se bater 100 pessoas na live, eu vou sortear, vou sortear não, vou fazer um torneio pra pessoa poder concorrer a 30 reais em... Poder poder comprar aqui seu passe royale, beleza? Então é isso, mano. Muito obrigado. Ah, o link pro Facebook tá aqui na descrição, mano. E é claro, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar seu like. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. Ouvi dizer que quem curte e se inscreve se sai melhor nas batalhas. É, eu sou boato. Inscreva-se. Inscreva-se.